Uma ótima ideia, se ama o meu bairro e feliz por ser escolhido o no nosso bairro, já o primeiro do ano, ser aqui no nosso bairro Tuiuiu, com obras bonitas, pracinha, abertura do asfalto aí que vai ligar a Tuiuiu com a Primavera 3. Temos só que agradecer a administração em nome do nosso prefeito Leonardo. Que realmente continue cada mês a gente possa atender um ou outro bairro para que as pessoas possam, além dos serviços de saúde, que é o que mais, mais é buscado, também tenham melhorias, Físicas no próprio bairro, como sinalização, pintura de meio fio, e diversos outros serviços, limpeza, recolhimento de galhos, entulhos. Isso vem realmente para que a gente possa melhorar passo a passo os bairros do município. A equipe inteira vem para o bairro, é um grande benefício que as pessoas recebem. Então esperamos que a população também aproveite bem esse dia, né, para estar aproveitando de todos os trabalhos que existem aqui. E que é, continuamos, que a administração possa continuar nesse projeto aí, em outros bairros futuramente. Esse projeto é muito importante para a população. Ela não precisa sair do bairro dela para fazer seus documentos, seus exames. Hoje tem tudo aqui, então eles têm que aproveitar esse momento, o momento que o nosso prefeito Leonardo está aqui levando toda a demanda que precisa. Sinto feliz em estar aqui, juntamente com meus colegas vereadores, juntamente com o Poder Executivo. A política, se não é feita para atender as pessoas aqui na ponta de nada, mais serve. Então, sou muito grato em poder estar aqui hoje, no amanhã de sábado, ofertando vários serviços à comunidade, ouvindo eles, levando as demandas e buscando melhorias, e com certeza vai refletir na vida da população.